Bem aqui pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolando na Gringa. Eu sou David Pontes PJ, estudando poliglota de línguas estrangeiras. E no vídeo de hoje eu vou contar-lhe qual é a minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma. Então se é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, se gostar do vídeo e vamos nessa. Isso é, é de ler. Isso é, é de Viora isso. A minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma. Imagino que muitos de vocês devem pensar, não, a maior dificuldade deve ser a gramática, a, talvez a pronúncia, conseguir empregar os verbos, substantivos, pronomes numa determinada frase, mas não na verdade a minha maior dificuldade na aprendizagem de um idioma é manter a fluência pois é, uh, visto que aprendemos muitos idiomas ou tenho noção de muitos idiomas é complicado para mim ou é difícil para mim manter a fluência nesses determinados idiomas porque eu só posso ou subir de nível ou manter o nível de um determinado idioma que eu tenho noção então para mim a minha maior dificuldade na aprendizagem de idiomas é manter a fluência do idioma porque posso estudar uma coisa hoje amanhã posso esquecer se eu não praticar então isso exige muita prática e há vezes que não tenho com quem praticar e tenho que falar sozinho ou simplesmente falar essas palavras no ar conversar comigo mesmo para manter ou para praticar com que eu não me esqueça dessas palavras e tudo mais então a minha maior dificuldade na aprendizagem de um determinado idioma é manter a fluência, manter o um nível, subir, mas não descer, e muitos idiomas, 5 idiomas, 6 idiomas, e o que realmente é muito complicado para mim, então era isso o vídeo de hoje pessoal, um vídeo rápido e curto objetivo, então se você também aprende idiomas, ou se está aprendendo um idioma neste momento, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, qual é a sua maior dificuldade neste momento que você está aprendendo idioma, Deixa aqui nos comentários e vamos debater sobre isso. Tamo junto. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostou. Beleza? <risos>